pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda, e hoje o vídeo é a confecção do nosso kit da blusa de veludo, que gracinha que ficou! Bom, se você não sabe sobre o que eu estou falando, agora o Alfinetadas da Moda tem kits para iniciantes de corte e costura, tá? No kit vem tudo que você vai precisar. Inclusive linha, agulha, tudo certinho. O molde nos tamanhos PMG e vai o tecido. Cada kit é composto com os produtos que você vai utilizar para a confecção, tá? É, para quem quiser estar adquirindo, ainda temos algumas unidades deste kit e eu vou deixar os links aqui embaixo no box de informação, tá bom? Outra coisa, se você quiser saber mais, eu tenho um vídeo só falando sobre o kit e mostrando tudo o que vem neste kit aqui da blusa de veludo, tá? Eu mostro o tecido de pertinho, esse tecido é muito lindo e olha que graça que ficou. Bom, eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação para você saber mais sobre os kits do Alfinetadas da Moda. Para quem já comprou o kit, é só ficar aí, e continuar assistindo o vídeo para gente fazer a nossa blusa de veludo. Lembrando que nós temos duas opções para estar tá usando essa blusa. Um jeito mais social ou com o galão que a gente colocou aqui na manga, olha... Que como vocês podem ver aí no início do vídeo, a fotinho eu coloquei duas opções. Uma mais social e uma usando mais esporte. Se você não quiser usar com o um galão, é só você dobrar ele pra dentro que ela fica social, tá bom? Então é só você ficar aí agora e continuar assistindo ao vídeo pra gente fazer esta blusa de veludo super tendência outono-inverno. Bom, pessoal, então, pra gente aí fazer nosso próximo projeto, né? Que é a blusa do kit em veludo. Ela é bem simples de fazer. A gente vai costurar esse veludo, que ele tem elastano na máquina reta. Mas, se você tiver overlock e quiser costurar na overlock, fica a seu critério, tá bom? Então, é, é um molde, você vai recortar aí o molde no seu tamanho. Recortou o molde? Vai recortar o molde da blusa e da manga no seu tamanho, ok? Recortou aí os moldes no seu tamanho, você vai ver que tá escrito que é na dobra do tecido. E você tem que cortar duas vezes na dobra do tecido para tirar frente e costas. Então, o que que eu fiz? Olha, dobrei o meu tecido aqui na dobra do tecido, ó, tá dobrado aqui. Vou tirar uma vez. Os moldes do alfinetadas da moda não tem margem de costura. Então, quando a gente vai cortar, por isso que eu sempre falo, deixa um centímetro ou dois centímetros de margem de costura, tá? Porque daí, na hora de costurar, a gente tem essa margem. Se você não tiver prática, você pode alfinetar aí seu molde, olha, pra quem já tem prática, já pode até cortar direto, ó. tá? Mas, se você não tiver, alfineta seu molde no tecido. E vamos, então, tirar duas vezes esta parte aqui, tá? Pode cortar aí. Uma coisinha que vocês têm que lembrar quando vocês estiverem trabalhando com o veludo molhado é que o veludo você sempre tem que cortar ele no mesmo sentido, como se ele fosse um tecido estampado com a estampa numa direção. Porque se você cortar é, a blusa virada pra cima e depois você vira e corta ela virada pra baixo, vai dar diferença na cor. Então, você sempre tem que cortar no mesmo sentido quando você estiver trabalhando com o veludo molhado, tá? Olha, então, eu já vou tirar na mesma direção que eu tirei o outro, tá? Sem inverter aqui, pra mim não ficar com um tecido, uma parte de cada cor. Então, eu só coloquei aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo, né? Ó. E agora, é só cortar novamente, já, vai, já vamos ter a frente e as costas da nossa blusa. Ó, então, frente e costas aqui da blusa já está cortado, agora a gente vai cortar as mangas. Então, agora a gente vai tirar a manga, tá? A minha manga, ela tá aberta aqui, mas no seu molde, ela vai estar tá aqui na dobra do tecido, né? Então, você vai dobrar o seu tecido, vai colocar aqui na dobra do tecido, alfineta e corta duas vezes a manga... Com margem de costura, tá? Então, é só você dobrar duas vezes na dobra do tecido, encaixar aqui a manga e cortar duas vezes essa manga, ok? A princípio, já cortamos todas as peças da nossa blusa. Por que a princípio? Porque vai depender aí se você for fazer com o galão ou sem o galão. Então, tá aqui as minhas duas mangas, tá vendo? Olha... E também temos aqui as duas partes da nossa blusa frente e costas da nossa blusa, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido da blusa frente e costas, olha. E vamos já fechar a nossa blusa, você pode passar aí o ponto zigue-zague da sua máquina, ou você pode passar um ponto reto, e pra quem tiver overlock e quiser já passar isso daqui no overlock, também pode, tá? Teve o primeiro kit que eu vendi, muita gente, eu costurei tudo com vocês, era malha, né? E eu costurei tudo com vocês na máquina reta. E muita gente falou, mas eu tenho overlock, eu posso passar no overlock? Pode passar no overlock tranquilo, pessoal. Só que eu procuro fazer, eu procuro mostrar pra vocês que dá pra costurar na máquina reta, tá? Porque eu sei que tem bastante gente que não tem overlock. Por isso que eu faço este processo de costurar na máquina reta com vocês, mostrando que dá sim, tá? Então, olha, tá aqui, nós vamos alfinetar pra poder passar uma costura. Ó, nós vamos fechar os ombros e nós vamos fechar as duas laterais aqui da nossa blusa, tá? Tá? Vamos pegar, olha quem apareceu, tava dormindo. Vamos pegar a nossa manga, ela está aberta assim, olha, nós vamos fechar aqui a nossa manga, a lateral da nossa manga. Então, você coloca aí lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura pela lateral fechando as duas mangas, certo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Tá? Agora, na máquina, nós vamos colocar a agulha que veio no kit. É importante usar a agulha que veio no kit, porque dependendo da agulha que você tiver na máquina, não vai costurar. Então, troca a sua agulha pela agulha que foi no seu kit, ok? Então, pessoal, na máquina, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão trocar a agulha, colocar a agulha que foi no kit, tá? Coloca a linha e enche aqui a bobina de baixo com a mesma linha que foi no kit também, Regulagem da máquina, não vou mudar nada, olha. Vou deixar no ponto reto, número 3, tá? A tensão da linha eu deixo aqui, olha, entre o 4 e o 5, opa, entre o 4 e o 5, tá? Pra costura malha. E agora, vocês vão pro tripé, que a gente já vai fazer todo aquele passo a passo, Ok? Pessoal, agora a gente já vai começar a montar e colocar as mangas. Eu já coloquei de um lado e agora a gente vai colocar do outro, eu vou ensinar a vocês. Deste lado aqui, olha, eu já coloquei e já até coloquei o galão aqui, assim vocês conseguem visualizar como que fica com o galão. E a outra, eu vou mostrar pra vocês como que fica sem o galão, aí fica a seu critério, se você vai querer utilizar ou não, tá? Tá? Como eu disse, com, tá usando muito esse acabamento nas peças. Se você quiser, você põe. Se você não quiser, não tem necessidade. Então, a gente vai pegar a nossa manga, que já está montada. Aí, olha, tá aqui a minha manga. Tanto a manga quanto a minha blusa estão do lado do direito, certo? Então, você coloca assim, olha, desta forma que ela vai ficar encaixadinha aqui, né? Que a gente tem que costurar. Então, você abre aqui por dentro, olha... E já pega aqui a sua manga no buraquinho da sua cava, vai colocar aqui, ó, costura com costura e alfineta. E aí, a gente já vai costurar essa manga aqui na cava. É muito simples costurar essa manga, porque ela tem elastano. Quando o tecido tem elastano, elastano você vai esticando aí, vai encaixando aí, que fica uma beleza. É muito mais simples trabalhar, colocar manga com tecidos que têm elasticidade do que com tecidos planos, não. Então, vai dar, não se preocupe, porque ela vai encaixar. Você vai fazer encaixar aí de qualquer jeito, mas o tamanho dela já é para encaixar. Então, a gente vai para máquina agora, passar uma costurinha reta, tá? Como eu disse, se você tiver overlock e quiser costurar tudo na, overlo na overlock, você pode. Pra quem não tiver overlock, máquina reta normal, eu vou pra máquina reta com vocês. Se você quiser depois fazer o acabamento no zigue-zague, você pode. Não tem necessidade, porque esse tecido não desvia, então, é só passar um pontinho reto mesmo na máquina, tá? Mas, se você quiser deixar o acabamento bem bonito por dentro, passa o ponto zigue-zague. Então, a gente vai pra máquina pra pregar a nossa manga... E aí, nós já vamos fazer o quê? Mesmo ali onde eu coloquei o galão na manga, nós temos que fazer a barrinha da manga. Então, você vai virar isso daqui, olha, duas vezes pra dentro, assim, ó. E vai passar uma costurinha aqui, fazendo a barrinha da sua manga, tá? Mede aí no seu braço, o tanto que dá pra você virar, aonde você quer que ela fique. E aí, você vai passar uma costurinha na máquina. Fez a manga? Vai querer colocar o galão? É só você vir aqui com o galão, você mede aí o seu galão, olha, tá? Pra ficar do tamanhinho certo, ó. O meu tá um pouquinho maior, mas é porque a gente tem que deixar a margem de costura, tá? Então, você vai ver que ele tem lado certo do, do tecido, ó. Este é o lado certo, este aqui é o lado do avesso. Então, você coloca o lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, passa uma costura aqui, uma, uma costurinha reta, na máquina mesmo, tá? Tá? E aí, ele vai ficar fechadinho. Depois, você vai vir aqui com ele fechadinho, se você for colocar, tá? E aí, sim, você vai vir aqui e vai costurar aqui por cima da sua manga mesmo, aonde você fez a barrinha, o galão. Se você for colocar. Se você não for colocar, é só fazer a barrinha aqui, tá? Então, a gente vai pra máquina, mas antes de ir pra máquina, aí a gente já vai pra máquina e já faz tudo. A gente já vai fazer aqui... A parte da gola da nossa blusa e a parte aqui de baixo aqui da barrinha, tá? Então, você tem duas opções para fazer a barrinha. Ou você vira isso para dentro, né? Como uma barrinha normal, comum. Assim, olha, uma ou duas vezes, ó. O tamanho que você quiser, tá? Aí, fica a seu critério, passa uma costura... Ou você vai no seu tecido, que você tem tecido pra isso, e você corta uma tira do tamanho certinho aqui. E aí, você coloca aqui e faz a barra, certo? Daí, você une e faz a barra. Aqui na gola, você também, pra quem é iniciante e tem dúvida, fica com medo de como colocar a gola, não tem problema. Este tecido aqui, você consegue dobrar isso daqui uma vez pra dentro, olha... E passar uma costurinha reta na máquina para fazer o acabamento da gola, tá? Quando tem elastano, você geralmente consegue fazer esse tipo de trabalho. Dá pra dobrar até duas vezes fininho, olha. Que o acabamento fica bem feitinho. Ou você vai repetir o mesmo processo que eu acabei de falar da barra. Vai pegar a fita métrica, vai tirar a medida total aqui da circunferência, tá? Do seu decote. E aí, a gente vai pro tecido e vai cortar uma tira reta. É reta mesmo no tamanho do decote. Se seu... Vamos ver aqui quanto que tem o meu decote. Deixa eu medir. Se você achar mais fácil, você pode medir no molde, tá? Como a gente tirou frente e costas, eu vou medir só um lado, que vai dar a mesma coisa dos dois lados, certo? Ó. Então, tá dando 30, tá dando o meu decote, tá dando um decote total de 60 centímetros. Eu vou cortar ele um pouquinho menor na tira reta, só pra ele ficar mais certinho no pescoço, tá? Então, se ele tá dando 60, ó, eu vou cortar com 55, tá? Eu vou tirar 5 centímetros. Então, a gente pega o nosso tecido e corta uma tira reta de 5 centímetros. Então, tá aqui o meu tecido, olha. Eu abri ele e vou medir aqui, então, uma tira de 55 centímetros, ó. Vou cortar com 56, porque a gente tem uma margem de costura. A largura fica a seu critério, eu não aconselho colocar muito grosso. Porque, ó, a gente tá cortando, depois você vai dobrar, tá vendo? Pra colocar lá. Então, eu não aconselho a cortar muito grosso, que pro decote não fica bacana você colocar um decote muito grosso, tá? Ó, então, já tirei aqui. A parte para fazer o meu decote, tá vendo que estica? Então, na hora que a gente for colocar lá, como a gente cortou um pouquinho menor, a gente vai dando uma esticadinha, só para ficar bem certinho no pescoço. Eu já aproveitei aqui que eu tava cortando e já, já cortei também aqui, olha, a barra, só que a barra, em vez de cortar inteiro... Eu cortei dois pedaços, por quê? Porque a gente tem as costuras na lateral. Então, eu vou colocar aqui, ó, o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vou passar uma costura aqui pelas duas laterais, unindo aqui a barra da minha blusa, tá? Depois que tiver costurado eu vou dobrar, olha, ela vai ficar dobradinha, dessa forma. E a grossura aqui da barra também fica a seu critério. E aí, depois, a gente também vai encaixar na blusa, Tá? Esta parte aqui que ficou apenas, que vai ficar apenas com uma costura, você já, também já pode costurar. É só você virar, colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e também passar uma costura aqui pela lateral, essa parte é da gola. Então, agora a gente vai pra máquina, pregar a manga e fechar essas partes aqui da nossa blusa e aí eu volto pra gente encaixar isso daqui na nossa blusa, ok? Então, pessoal, já colocamos as duas mangas, olha, ó, então deixa eu mostrar aqui pra vocês, esqueci de fazer a barrinha, mas a gente já faz a barrinha, ó, uma com o galão e a outra sem o galão, e eu particularmente, particularmente prefiro com o galão, eu acho que dá todo um tchan na blusa, mas aí fica a seu critério, tá? Bom, então, agora que a gente já colocou as mangas, ó, a gente vai colocar aqui o acabamento na parte de baixo e a gola. E eu vou fazer a barrinha da manga que eu acabei esquecendo de fazer. Então, olha, tá vendo o que eu falei aqui pra vocês que eu cortei, costurei? Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar assim, olha. Vou colocar sempre lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Você sempre tem que lembrar que você tem que colocar pra costurar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido... E você vai sempre costurar pelo avesso, porque a costura fica pelo avesso. E alfineta. Vou pegar aqui a outra costura lateral da minha blusa. E também vou fazer a mesma coisa, olha: lado direito do tecido, costura com costura. E alfineta. Vamos para a máquina passar uma costura reta. Unindo aqui, olha, pra fazer a barra. Como eu disse, se você não quiser fazer esse passo, você só vira duas vezes para dentro ou uma vez pra dentro, como você preferir. A barra é opcional também como galão, tá? Agora aqui, na parte aqui da nossa gola, nós também cortamos aqui nosso pedacinho de tecido, né? Unimos, porque ficou uma costura. E como ele ficou uma costura, nós vamos pegar aqui um dos lados... E vamos achar o meio, que vai ser a parte das costas. Então, eu coloco aqui, ó, do, costura com costura do ombro e achei o meio das costas. Por quê? Porque a costura da, que a gente fez na gola vai ter que ficar nas costas, certo? Como só tem uma costura, ela vai aqui pras costas. Aí, eu faço a mesma coisa, ó, dobro, tá vendo? E vou colocar também, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido... E vou alfinetando aí a minha gola aqui, olha, na minha blusa, sempre dando uma esticadinha, tá? Como a gente cortou um pouquinho menor, você vai dando uma esticadinha na hora de costurar, mas pode ficar tranquilo que costura normal, tá? Então, é só ir dando uma esticadinha aí, é pouca coisa também, porque a gente nem, nem cortou tão menor assim, tá? Então, você vai esticando aí e vai alfinetando para passar uma costura também na máquina, como eu tenho já prática, eu acabo nem alfinetando, tá? Eu já vou direto e passo uma costura aí esticando. Mas, pra quem não tem prática, eu aconselho a alfinetar. E se você ficar com receio que não dê certo, então, você alinhava tudo... Pessoal, então tá aqui o resultado final da nossa blusa do kit de veludo, vocês viram que eu coloquei aqui, né, o galão, mas como eu disse, é opcional, se você não quiser colocar este galão, não precisa, ele vai no kit de qualquer forma, mas se você não quiser colocar, não tem necessidade. Costuramos, então, todinha na máquina doméstica, vocês viram que dá assim, com a agulha que vai no kit, vocês conseguem costurar normal, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. No comecinho do vídeo, vocês conseguem visualizar bem como ela fica no corpo. E vocês têm várias opções, né? Opções mais sociais e opções mais esportes para estar tá usando ela. Aí depende do seu né, estilo, fica a seu critério, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste kit. E eu espero vocês, então, em um próximo vídeo.